Ei, aqui é o Bruno Pérez, a gente está falando de como fazer um report, dashboards, apresentar seus resultados. Se você ainda não curte o Guia de Marketing, curte aqui no YouTube, curte lá no Facebook, curte meu site. E vamos nessa, Malcolino! E aí o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, a gente já está no número 40 e ela vai pedrada e a gente está falando sobre reports, como apresentar seus KPIs, a gente está falando de dashboards, a gente está falando de várias ferramentas, olha que legal, olha que parte bacana que a gente chegou no planejamento de marketing, eu gosto de recapitular porque a gente já fez, fez mais de 40 programas para você entender a importância de, de, de apresentar os seus resultados e como apresentar os resultados. Então no último vídeo a gente falou sobre, o último vídeo está aqui, a gente falou sobre ferramentas que vão ajudar você a entender e analisar os resultados das suas campanhas de marketing. Então voltando um pouquinho lá no começo, a gente deixou bem claro que um todo planejamento de marketing, todo um projeto precisa ter um objetivo. E a gente falou sobre traçar objetivos e metas. E para quantificar esse objetivo, a gente tem indicadores de performance. Para você saber se você está indo no caminho certo, no rumo certo, para você saber se você está chegando onde você tinha planejado, que são os KPIs, indicadores-chave de performance. Tá? Todos os videozinhos que a gente. Tudo que eu estou falando está nesses videozinhos aqui. E aí eu falei sobre as ferramentas que vão ajudar você a entender esses números em cada um dos canais de marketing. Então, nesse vídeo aqui, eu falo sobre cada um dos canais. E se você reparar bem, todo canal de marketing, tem a sua própria ferramenta de análise. Quando a gente falou de e-mail marketing, de CRM, de disparo de e-mail, todos os programas que a gente citou, ele tem ali os seus próprios KPIs, ele também tem os seus programas de análise desses KPIs, desses indicadores de resultado. Então você vai saber se os e-mails estão sendo abertos, estão sendo lidos, rejeitados e etc. Quando a gente falou de site, a gente falou do Google Analytics para entender quantas visitas tem, quais são as páginas mais acessadas, quanto tempo o seu visitante fica dentro do seu site. Depois, quando a gente falou sobre mídias sociais, cada um dos canais tem ali dentro as suas ferramentas de análise, como o Instagram, o YouTube, o LinkedIn e o próprio Facebook, para você entender se você está ganhando mais fãs, curtidas, nível de engajamento, quem você está alcançando, qual o perfil dessas pessoas, ou seja, cada um dos canais que você trabalhar sempre vai ter uma ferramenta de análise para você entender se o que você está fazendo é certo ou é errado. No último vídeo eu passei várias ferramentas que podem ajudar você. E aí a gente tem uma questãozinha, como tem muitos canais, um grande problema é juntar tudo isso. Por isso eu falei de algumas ferramentas que vão ajudar você a juntar vários canais. E aí a gente entra num próximo passo. Como analisar isso, para tirar insights, para tirar ideias, para ajudar você a se direcionar dentro da sua estratégia, e como apresentar isso para o seu cliente. Se você for uma agência, ou dependendo do tipo de serviço que você tem, ou para o seu acionista, para a pessoa que vai trabalhar com você, ou que vai investir no seu negócio. Ou para o seu chefe, ou para o seu companheiro, ou para o seu sócio, ou para a sua equipe. Então vamos lá. A primeira grande dúvida que as pessoas têm é a diferença entre relatório e painel de controle. Ou do inglês ali, o dashboard e o report. Então, e por que é importante começar deste ponto? Porque o dashboard, né? Vem do inglês ali, uma tradução livre aqui, mais ou menos, é como se fosse o seu painel de controle. É, ele pode ser num Excel, existem vários programas que ele que você pode montar isso. Eu gosto de ter o meu no Excel porque eu posso misturar vários dados ali, eu consigo fazer ele bem detalhado. Eu uso vários outros programas para automatizar, tem uma série de coisas que eu venho construindo há muito tempo. Mais para frente, num curso específico sobre Digital Analytics, sobre BI Marketing, a gente vai explicar como fazer essas planilhas e tabelas, como conectar esses programas. Fica ligado. E, então ali você vai ter os seus KPIs, você vai ter as suas análises, as suas métricas em detalhes. Mas isso é para você, para o seu time, para você entender cada detalhe do seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho várias abas ali, cada uma com cada um dos canais que eu estou trabalhando. É grande, Bruno? É grande. Mas só assim eu sou capaz de entender no detalhe como, por exemplo, o meu crescimento médio eh, de visitas no, em cada uma das minhas principais páginas ou no meu site, só ali eu sou capaz de entender quais foram os e-mails que melhor performaram, ou os que não foram bem, quais foram os vídeos que melhor performaram, quais assuntos. Então, ali no meu dashboard, ali no meu painel de controle, eu tenho todos os meus KPIs analisados, ou por semana, ou por mês, ou por trimestre, depende do seu tipo de negócio. Às vezes você pode comparar ano com ano, dependendo do, do ramo que você está, você pode comparar o comportamento do consumidor no mesmo ano anterior, ou no período anterior, no mês anterior, ou na semana anterior. Teve startup que eu trabalhei que a gente tinha que trabalhar com um relatório de venda diário. Né? Por exemplo, no Groupon eram novas, é, várias, uma infinidade de novas promoções todos os dias. Então tinha reunião de pauta todos os dias. Tinha que fazer uma comparação com aquela mesma categoria num período anterior. Então... Ali meu dashboard eu tenho tudo muito detalhado. Eu posso colocar em colunas e linhas ali os meus KPIs, os meus canais, os, as, os meus meses, as minhas semanas e tabelinhas e eu posso gerar gráficos disso. E aí o principal erro que as pessoas cometem é que elas dão um print ali, elas pegam aquilo e colocam num PowerPoint e querem mostrar para as pessoas que não, não entendem o todo do negócio ou que não entendem exatamente como ler aqueles números. E aí vem, ah, isso é muito complexo, isso é muito chato. E aí você acaba perdendo um processo importante, que é analisar os seus números, analisar os seus canais para tomar decisões. Volta lá, volta agora no vídeo de planejamento de marketing. E você vai ver que no último passo ali é você analisar o que deu certo e o que não deu certo para você melhorar no próximo momento. Então esse momento de análise, que a gente chama de inteligência de marketing, é muito importante. Então, como funciona? Ali no seu dashboard, no seu painel, ele é complexo, mas é para você. Ele é complexo para quem está de fora, para quem não entendeu toda a construção. Se você veio fazendo o planejamento de marketing, a construção dos canais, a todas as, as etapas necessárias, você vai entender. Aquele seu dashboard, ele é seu. Você vai construir do seu jeito, com as ferramentas que se encaixarem melhor com o seu projeto. E aí, e aí, Bruno, como apresentar isso para outras pessoas? Aí você vai construir um relatório. O relatório tem que ser mais visual, com números-chave, mais imagens, mais gráficos, números mais importantes. Lembra quando eu falei de KPIs, os KPIs primários ou os KPIs secundários, dependendo do seu tipo de negócio? Então o principal erro das pessoas, dos profissionais, dos alunos, dos clientes, eu já vi gente, é, é copiar e colar, eu já vi gente inclusive dando um print screen naquele Facebook Insights, colocando um PowerPoint e apresentando para o cliente. Quando você vai fazer uma leitura analítica do, do, do que está acontecendo com as suas estratégias, você tem que olhar para aqueles números, olhar para aqueles gráficos e entender o comportamento. Ah, eu tenho, eu tenho mais mulheres que estão entrando por essa página, estão consumindo esse conteúdo, estão metade delas está comprando esse produto, a outra metade está saindo. Por essa página. O que tem nessa página? Vamos analisar. Ah, tem uma promoção que fala que é uma promoção só de São Paulo e o tráfego aqui do anúncio do Facebook está trazendo mulheres do Rio de Janeiro. Então, eu vou colocar tudo isso lá no, no, no meu slide para apresentar para a minha equipe ou para o meu cliente? Não, eu vou colocar o raciocínio e eu posso colocar talvez um fluxo, por exemplo. Não vou colocar todas as minhas colunas... O taxa de saída e abandono de página, tempo médio que a pessoa ficou no site, cada tipo de, de público ficou no site. Então esse é o principal ponto. Entenda que o seu dashboard é a sua fonte de dados. Todos os seus canais estão ali dentro, todas as suas análises estão ali dentro. Você vai pegar esses números, entendê-los, fazer uma leitura de comportamento, mensurar os seus resultados e colocá-los, seja num PowerPoint, seja num PDF, seja num Word, seja num Photoshop, seja onde for, para você apresentar para um público, tente ser mais gráfico, dê uma olhada lá no Pinterest, digita infográfico, reports, análises, relatórios, para que você possa passar informações para o seu público em gráficos de pizza, em, em, em gráficos de barras e mostrar Níveis de comportamento, crescimento de resultado, mais vendas em tal mês, mais vendas em, em, em vindas de tal estado. E você, O próprio Google Analytics vai te proporcionar esses mapinhas, de onde está vindo mais pessoas, o estado de Minas. Então isso significa que precisamos fazer um anúncio para o estado de Minas Gerais. Então você, como um analista de negócios, você vai olhar o um dashboard entender o que aqueles números, aqueles gráficos, aquele comportamento está te falando e colocar de uma forma visual, de uma forma simples, em um powerpoint, em um relatório. Relatório é diferente de um dashboard, de um painel de controle, de um painel de análises, ok? Com base nisso serão tomadas as próximas etapas do seu negócio que pode te ajudar a fazer isso. Eu falei do Google é, Data Studio, ele pode te ajudar a fazer isso. Report Dash pode te ajudar a fazer isso. Eu descobri recentemente um chamado Analytics. Acho que é isso que fala. Funelitics. É uma mistura de Funnel com Analytics. Funelitics ele vai te ajudar a desenhar o funil ali de conversão, ele traz inclusive as taxas de crescimento. Existem vários outros, tem o Power BI, eu coloquei no outro vídeo, vou repetir aqui também, essas muitas ferramentas que podem te ajudar. Ou se você é mais roots aí, ou quer fazer uma coisa um pouco mais que você tenha controle e não entenda muito de tecnologia para conectar tudo, muito simples, você tem esses vários canais, abre ali um Excel, monta uma planilha que você entenda, pega esses dados, Gera ali os gráficos no Excel, copia e cola dentro de um PowerPoint e coloca os insights. O mais importante são os insights. Coloca ali um gráfico, o que você entendeu desse gráfico, para que isso possa servir de tomada de decisão para as próximas etapas do seu trabalho. Certo, falamos sobre análise de marketing, sobre BI marketing, sobre digital analytics. Espero que você esteja acompanhando toda essa série do Guia de Marketing, obrigado por mais uma visita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, a gente está chegando ao final dessa série de 50 vídeos, mas terão muito mais coisas legais, a gente está aqui em Nova York, fazendo várias pesquisas, várias entrevistas, tem várias coisas legais para vir, os vídeos estão ficando mais longos, em breve vão ser melhor editados, porque eu que faço tudo, mas as coisas vão sempre caminhando. Muito obrigado por sua visita, acessa meu site, Facebook, Instagram, deixa comentário, tem várias pessoas, aliás, obrigado, tem várias pessoas mandando várias mensagens que estão gostando do conteúdo, não é a melhor edição, não são os melhores cenários, não são as melhores luzes, mas o conteúdo é o mais importante. Obrigado, eu sou o Bruno Pérez e até a próxima.